Muito obrigado a todo mundo que me aconselhou, que me amou, que ora e orou por mim. Queria dizer que vocês nunca serão esquecidos. Me sinto bem, tu bem melhor que antes Sei que ainda não é o bastante Sim. Mas acredito, vou ser relevante O planejamento vai adiante Toma cuidado com o que você plante Tenha cuidado com tudo que cante Tenha cuidado com quem você anda Com quem, quem você, anda, quem você dorme, dorme, com quem você jante E eles tentam e tentam me parar Ele é seu lado tentando insistir Muito cuidado com o que você fala No final das contas só vai atrair Ele eles tentam e tentam me ajudar Ele é seu lado eu vou retribuir muito obrigado por todo o passado, de tudo que fez ainda vai com mim Não faça do ódio o seu aliado, minha mãe falou que eu sou abençoado Eu quero ir além, eu sempre fui do bem, eu só quero o que é meu pra ficar sossegado Zombaro do sol, mas continuo o calmo, o é de vocês continua guardado Eu fiz esses versos, eu vou ter sucesso, eu vou chegar nele e dizer obrigado Camisa polo, tô no puro drip, todos parceiros tô no mesmo pique Faço o possível pra seguir meu sonho, eu comecei isso com a caneta b. Pondo no mapa toda a minha city. Se tu não gosta, a favor, não me cite. Tô na largada, faça a sua aposta. Daqui a um tempo eu vou tá muito rich E eles tentam e tentam me parar. E eles selaram, tentando insistir. Muito cuidado com o que você fala, no final das contas só vai atrair. E ele tentar e tentar me ajudar. Eles esse lado, eu vou redimbuir.